A ANEL é, um, é uma instituição extremamente moderna. Isso tem, tem ajudado a dar conta de, de grande parte dessa demanda. A, seu, a sua forma decisória, né? ela é por meio de audiências públicas, sempre pre precedido de audiências públicas, as suas resoluções normativas, isso com debate com a sociedade, com, com os entes interessados. Isso é extremamente importante. E é copiado por outras agências já, por outros organismos. Dentro dos assuntos que eu, que eu vejo que a agência tem um domínio hoje é, espetacular e, principalmente, tem uma confiança do, dos empreendedores, são os leilões, tanto de geração como de transmissão e também, tivemos, de, de distribuição. Mas eu queria dizer, principalmente, o de, de transmissão e de geração, do qual eu fiz parte da comissão de licitação durante muitos anos, né? Aliás, desde o início dos primeiros leilões em 2000 de, de transmissão, do qual a gente tinha que buscar todo o material lá em São Paulo. Era uma praticamente uma odisseia aquilo ali, né? É, revisar revisar todo, toda a documentação. Mas, é, nos primeiros leilões de transmissão, nós tivemos aí era ainda muito incipiente e você não tinha o deságio. Hoje, o interesse é tão grande que os deságios são cada vez maiores e são sempre constantes. Isso é importante para o consumidor, porque toda vez que tem um deságio, é um valor a menos, porque como isso daí, a receita é teto para baixo, você tem, um, tem uma economia para nós consumidores. Né? Eu te digo, digo nós consumidores porque eu também eu, eu também, em última instância, sou consumidor. Agora eu lembro os fatos, de, principalmente dos leilões de geração, dos grandes leilões de geração que nós tivemos aqui, que foram Santo Antônio, Geral e Belo Monte. Belo Monte, tivemos aí até um, um fato inusitado, que jogaram um caminhão de esterco aqui na frente da mata, dizendo que era um Belo Monte de, de esterco, né? Em referência a toda a questão é, que tinha é, ambiental, que envolvia aquele empreendimento. Não teve nenhuma repercussão a mais a não ser fazermos o leilão, ele transcorreu bem e, e estamos com os empreendimentos, todos eles é, funcionando e atendendo a população brasileira. Eu acho que essa forma de leilão, ela tem que continuar, ela, ela é consolidada, ela é extremamente confiável, os órgãos de controle entendem que ela, que ela funciona muito bem e a agência o faz tranquilamente atualmente.